Aceito. Amigos, é, colegas vereadores e população de Caldas, eu acredito que a gente não pode brincar com essa situação. Não é o um momento de disputa de protagonismo. Nem entre vereadores, nem entre bloco majoritário ou não, nem entre municípios. O despacho, ele veio do Ministério Público Federal de São Paulo. Isso não é brincadeira. A direção da INB, após a reunião com o executivo de Caldas, acabou de cancelar a visita que seria no dia 14. E isso não é a primeira vez. Isso aconteceu na década de 90, gente. E no final das contas, veio o lixo radioativo de Santo Amaro às escondidas durante a madrugada. O que está em jogo é muito mais do que quem é o protagonista. O que está em jogo é o futuro de Caldas. Porque no acórdão do TCU de 2018, está dito que o motivo de tirar o lixo radioativo de Interlagos é por interesses comerciais. Então, eles estão colocando interesses comerciais que nós não conhecemos quais são, naquela região de Interlagos, Vai jogar aqui sobre a vida de dezenas de milhares de pessoas, porque lá não é manancial, lá não é caixa d'água de uma região inteira. Caldas é o ponto mais alto do vulcão, do planalto de Poços de Caldas. Nós servimos a água para todo mundo lá embaixo, nós temos responsabilidade sobre isso, nas vertentes dos rios Moji e Pardo. O Comitê de Bacia Hidrográfica vai fazer uma sessão extraordinária, agora, no dia 15 de setembro, sobre o assunto da ANB. Se a gente não juntar as forças e fazer eventos de peso que nos mobilizem também no nível federal, eu digo uma coisa para vocês, uma projeção, um objetivo de transformar caudas, num lixão radioativo nacional. Aquilo lá é só um balão de ensaio que se Caldas aceitar, Andradas, Águas da Prata, Poste Caldas aceitar, vai começar a vir mais lixo radioativo e a INB de Caldas vai se transformar num repositório de lixo atômico. Porque não é à toa que o relatório de vistoria da Comissão Nacional de Energia Nuclear de 2018 já disse que Caldas, do jeito que estava armazenando, estava em situação insuportável, totalmente fora das condições em que está havendo vazamento nesse momento. Os galpões não têm qualidade, animais como morcegos estão entrando, estão levando radioatividade para a região. A situação é gravíssima. E se nós não tivermos força... E união, para além de pequenas picuinhas, de correr para cá, correr para lá e ficar fazendo corrida contra o tempo, nós não vamos conseguir segurar, porque o negócio está vindo lá de cima, lá do nível federal. Então eu queria deixar esse recado e isso também é para a população de Caldas. Você cidadão, você cidadão, seremos chamados todos a nos mobilizar, a nos colocar nas ruas para impedir que esse lixo radioativo chegue, porque se chegar a um, se chegar só essas 590 toneladas, mais as 400 e poucas toneladas de equipamento, nós estamos abrindo a porteira para outros tipos de lixo radioativo, de saúde, de angra e outros mais. Isso ficou claro na entrevista na IPTV, dada por um representante da NB em que ele disse, com essas palavras, que a unidade... De Caldas seria a mais adequada para centralizar o recebimento de rejeitos radioativos. Isso é muito grave e não será uma tarefa fácil para nós impedir que venha. E se há interesses comerciais em Interlagos, também há interesses comerciais em Caldas, porque o futuro de Caldas depende do turismo. O nosso comércio, a nossa indústria, os nossos empregos dependem das, do nosso patrimônio natural e das nossas águas preservadas. Então eu conclamo a todas e todos, vamos construir com unidade. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, não vamos dividir esforços. Se nós pudermos fazer uma audiência pública de peso que represente... Andradas, Poços de Caldas, Caldas e quem sabe até Águas da Prata, nós podemos avançar. E temos que dialogar com as câmaras legislativas de todos os municípios da Rota, possível para cá, para ver se é possível aprovar projetos de lei municipal que proíbem o uso de vias municipais para transporte de lixo radioativo. Isso já vai conseguir impedir a chegada. Por quê? Porque os municípios, eles podem legislar sobre o tráfego em estrada municipal. Esse está dentro das atribuições do município. Já estradas federais, nós não, não temos atribuição. Mas, graças a Deus, nas três rotas, pelo menos numa estrada municipal de um município, vai passar. Então, nós temos condições, se nós trabalharmos agora unidos e firmes e com a população e com os outros municípios, nós temos condições de impedir que o futuro de Caldas seja enterrado num lixo radioativo nacional. Nós temos que impedir isso, porque senão essa primeira entrada pode significar o fim do futuro do nosso município. Muito obrigado.